Estou junto com os brasileiros aqui, ó, que graças a vocês estão voltando, todas as famílias voltando para casa. Vai marcando de volta, todo mundo na fila, um monte de gente, valeu embaixada. Parabenizar o Itamaraty brasileiro, que está fazendo um trabalho muito bacana nesse momento de crise complicado. E eles estão trabalhando arduamente para todos os brasileiros que não estão dentro do território nacional, Chegarem em segurança. E tivemos um apoio muito importante da nossa embaixada brasileira aqui em Varsóvia Estou orgulhoso do trabalho que foi desenvolvido aqui pela embaixada. Ou seja, a pessoa se disponibiliza passar a noite para ajudar a e gente. Claro. Em claro, Eu só não dou um beijo nele por causa do coronavírus. Estou aqui para ser embarcado e voltar para casa. Esse é o papel do Estado e nós estamos muito agradecidos por essa assistência. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer de novo a embaixada aqui que foram incansáveis e atender a gente. Valeu, obrigadão, Obrigado mesmo de coração. E sem a embaixada também não seria possível isso. Muito obrigado.